Boa tarde, sou William Terra, sou engenheiro civil, faço parte da equipe do Centro de Apoio Vô Lourenço, e fui responsável pela elaboração do projeto e da reforma aqui do nosso centro. E a gente conta com uma área de 5 metros quadrados e um edifício de aproximadamente 700 metros quadrados, todo adaptado e todo pensado para que seu idoso viva da forma mais confortável possível.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 e tem toda a adaptação necessária para a segurança do idoso. Antes da admissão, o residente passa por uma avaliação completa para que nós possamos determinar qual será ah, o melhor plano para dar a qualidade de vida de forma individualizada para esse idoso. Após feita essa avaliação, esse idoso poderá é, participar de algumas atividades que a nossa casa oferece. Entre elas estão a fisioterapia individual, quando for indicada, nós também temos a fisioterapia em grupo, que é indicada para pacientes que têm um grau de independência maior e que possam participar dessas atividades coletivas. A fisioterapia em grupo é muito importante para esse idoso, porque além de promover a sociabilização, promover esse estímulo motor e essa, também, essa agregação do idoso com os outros residentes e também com a nossa equipe, a gente sabe que, com um o processo de envelhecimento, os idosos perdem, por exemplo, o equilíbrio, ficam com um equilíbrio um pouco mais prejudicado, perdem massa muscular. Então, é muito importante que esse idoso seja submetido e que realize essas atividades com a maior frequência possível, de acordo com as suas necessidades. Além disso, nós temos atividades não motoras. Entre elas, nós temos, por exemplo, a estimulação cognitiva, que é fundamental, onde nós treinamos habilidades como, por exemplo, a memória, a concentração, a capacidade de realizar cálculos simples. Para fazer essas atividades, nós utilizamos tarefas simples ou mais complexas, dependendo do nível de escolaridade do idoso e dependendo de como ele está naquele momento e das suas necessidades. Além disso, nós temos atividades manuais, como por exemplo o artesanato, a pintura, que também promovem sociabilização, promovem autonomia. Nós também temos uma horta, e essa atividade da horta, né, esses cuidados com a horta, são muito importantes para os idosos, né? dão uma sensação de felicidade, esse contato com a terra, uma sensação de autonomia. O cuidado com a horta é uma atividade muito bacana que nós oferecemos porque o idoso é, ele vai fazer algo que interessa a ele. Então ele pode participar desde o plantio daquela semente, daquela planta, daquela erva, até a colheita, depois até a alimentação. Então isso dá uma sensação de autonomia e de felicidade, de qualidade de vida, né? esse contato com a terra é muito importante. O que nós queremos dar para os nossos idosos é autonomia e principalmente a qualidade de vida. Estamos aqui no segundo andar do nosso centro, e aqui a gente conta com corredores amplos. Os quartos vão de frente para o corredor que tem uma vista para paisagem. Os quartos têm janelas amplas para ventilação, para iluminação. A gente tem aqui também a estrutura de outra sala de convivência e de enfermaria. O acesso ao segundo andar ele é feito por um elevador com toda a acessibilidade. Dentro da nossa programação ainda consta algo que os idosos costumam adorar, que são os eventos. Então nós pensamos em fazer eventos familiares, trazer a família também para esse lar, para que eles se sintam realmente em casa e se sintam ainda mais felizes, atividades com música, é, jantares, isso também dependendo do mês. Essas programações serão mensais e serão programações de eventos, além de todas as atividades que são realizadas diariamente. Você acabou de conhecer a nossa casa e a nossa filosofia. Nós estamos prontos para receber você e seu familiar. Venha conhecer o nosso centro de apoio ao idoso Vô Lourenço.